Pessoal, estamos agora no primeiro dia aqui na Junesse Arena, nesse grande evento no Lead. Muito conhecimento, muita energia, poder rever toda essa galera da Juness. Para mim, uma das coisas mais fantásticas das convenções é ela poder resgatar a sua crença, resgatar o seu entusiasmo, aumentar a sua visão para que você possa voltar para o campo e transmitir isso para as pessoas. esteja conectado com todo mundo que esteve aqui, pegou essa energia, pegou aquele tanque de gasolina e sai daqui abastecendo essa visão para que as pessoas cheguem até a expo. Milhares de pessoas estão abastecidas com muita informação, com a crença elevada, com um brilho nos olhos. Coloca isso dentro do seu coração para liderar com paixão.